Olá a todos, este é o seu canal Só Vendo, seu canal favorito da internet. Esse gato jogou areia para fora da caixa, ele provavelmente vai fazer isso de novo. Isso é muito assustador, essas ovelhas estão andando em círculo. Este mágico de alguma forma continua movendo buracos que estão nesta carta. Isso é um verdadeiro truque de mágica, só que não faço ideia de como ele faz isso. Essa é a Lexis, e ela tem uma irmã gêmea, que deixou uma pegada para sempre no seu rosto. Quando Lexis estava no ventre de sua mãe, sua irmã gêmea ficava empurrando seu pé, contra o rosto de Lexis. Essa pressão deixou em Lexis, com um marca de nascença em forma de pé. Essas pessoas na Guatemala, está usando o calor de um vulcão para assar sua pizza. Isso é chamado de cogumelo fantasma, é um cogumelo que pode brilhar no escuro. Cada vez mais restaurantes de fast food, estão começando a usar robôs para anotar pedidos. Uma organização criou esta máquina, que impede que o lixo chegue no oceano. Este youtuber queria ver como estranhos reagiriam se ele perguntasse se ele poderia dar um beijo. Veja a reação das pessoas quando ele fez a pergunta. É <risos> Oh, <laughs> thank you. Mas, se você quiser, nós temos t-shirts, nós temos water de água e tudo free food. <sum> Tecnologia da polícia fica cada vez mais avançados todos os dias. Esse computador pode pegar cada placa do carro de maneira única. Oh, meu Deus! <laughs> be... Oh, meu Deus! Alguns dias atrás a NASA lançou um foguete para o espaço, esse foguete foi lançado por volta da uma da manhã, e transformou a noite em dia. Preciso de uma televisão assim. Obrigado, encontro vocês em breve, até a próxima!